Este é o Boletim UFPR, trazendo para você o que é destaque na Universidade. Estão abertas as inscrições para escolas visitantes na Feira de Cursos e Profissões da UFPR. A 18ª edição do evento ocorre entre os dias 18 e 21 de agosto, no Complexo da UFPR de Piraquara, retornando à presencial pela primeira vez em dois anos. Nos dois primeiros dias de evento, 18 e 19, a feira funciona somente para escolas previamente agendadas, Dias 20 e 21, abre para o público em geral. A feira tem como finalidade apresentar aos estudantes de ensino médio, cursos de graduação, atividades, serviços e três pilares da universidade, pesquisa, extensão e cultura. É uma boa oportunidade para conhecer de perto a nossa universidade. Os professores e diretores devem agendar a sua participação pelo link disponível no Instagram da feira. Então não perde tempo e agende a excursão da sua escola. A UFPR se classificou em quarto lugar geral da 61ª edição dos Jogos Universitários do Paraná. A competição, que garante aos campeões vagas nos Jogos Universitários Brasileiros, foi realizada nos dias 16 a 21 de julho, em Apucarana, no norte do estado. Competindo pelas modalidades de voleibol, atletismo, xadrez, natação, basquetebol, os alunos da Universidade Federal do Paraná levaram para casa mais de 10 medalhas da competição. Os destaques foram para a estudante Maria Eduarda Pereira, que garantiu 5 ouros na natação, e para as equipes de xadrez feminina e masculina e basquete masculino, que alcançaram o topo do pódio. Nas competições de atletismo e vôlei, os representantes da UFR também se destacaram e levaram bronze para casa. A competição ainda contou com o um formato online, em que os alunos participaram de maneira remota dos chamados e-sports, conquistando prata no poker e bronze nos jogos Counter Strike e League of Legends. Parabéns a todos os atletas vencedores! estão abertas as inscrições do Concurso para a Pintura do Novo Mural da Livraria da UFPR. Os participantes precisam ter vínculo à Universidade e devem propor artes que se encaixem no tema Livro, Ciência e Arte. O mural será instalado na ala de convivência do prédio Dom Pedro I, na Reitoria. Os alunos ou colaboradores que desejarem se inscrever devem enviar a documentação prevista no edital para o e-mail e o projeto desenvolvido deve ser entregue presencialmente na livraria. A escolha da arte será realizada por um processo seletivo entre membros da Universidade e representantes externos da instituição. O resultado será divulgado na segunda semana de setembro nas redes sociais da Editora UFPR. Para mais informações, acesse o site www.editora.ufpr.br. A Semana de Arte Moderna completou 100 anos em fevereiro de 2022. O evento, que revolucionou o Brasil artisticamente, é lembrado até hoje por seus feitos no campo da literatura, pintura e música. E para comemorar o centenário do episódio, estudantes de Letras da UFPR promoveram a 24ª Semana Acadêmica do curso, baseados nas reflexões sobre os frutos deixados pela modernidade e a arte que se desdobra desde 22. A Semana de Letras foi um sucesso, contando com nomes importantes como Ivan Mizanzuc e Ana Martins Marques. Se você quiser conferir um pouco mais sobre como foi o evento, acesse o Informa da UFPR TV, o QR Code abaixo. O boletim UFPR termina por aqui. Para outras notícias, acesse nossas redes sociais. Todos os links e informações você pode consultar aqui na descrição do vídeo. Até a semana que vem!